E aí pessoal, WordPer 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, informação importantíssima. A Voodoo Games, eu acho que é assim que pronuncia é o Voodoo Games, tá fazendo uma enquete, é perguntando se o pessoal quer, se o pessoal tem interesse em, em tipo. É, transformar o Vash, tem uma versão do Vash, como se fosse um Battlegrounds para mobile, tá ligado? Então, meu, geral tá contribuindo aqui com o Yes, eu também vou deixar o meu Yes, vamos traduzir aqui, ó. Quem estaria interessado em uma versão de Battle Royale de Vash como um jogador de Battlegrounds é, para mobile, quem não sabe, o Battlegrounds aí, ele é como se fosse, vamos dizer assim, uns um jogos vorazes de FPS, né? Você tem um mapa imenso, só que esse mapa vai reduzindo, entendeu? Automaticamente. E é, de tempos em tempos e forçando a facções se confrontarem, tá ligado? E no final fica duas e quem ganhar mano, é o vitorioso, é um negócio muito louco, galera. Eu vou estar tá deixando o link, tá ligado? Da Rudo Games na descrição pra você participar dessa enquete aqui, mas é muito importante, meu. Battlegrounds se você não conhece, pesquisa aí, por exemplo, o Pati, o Drizzy, esses moleques, tudo faz, tudo joga Battlegrounds e é muito louco, imagina a gente tendo uma versão de Vasha interagindo em equipe Tendo que passar cal, tá ligado? E confrontar com facções, mano, muito show de bola Então se você curtiu essa notícia, não se esqueça de avaliar Deixando o seu gostei, se você não é inscrito Inscreva-se no canal e ative o sino Pra não ficar de fora de nenhuma notícia bombástica. Não, mas é isso galera, tamo junto Valeu, falou, eu fui...